Daqui o rei Pando, o papoite, o mais malandro de todos. Confirmo e desconfirmo e confirmo e reafirmo a minha conversa, a minha presença amanhã na atividade daqui da Unita, na Filda. e a ah, É Unita em peso, amanhã a casa cai. Eu afirmo que estarei, sem sombra de dúvida, Unita. Para todo consumidor da boa música, tomem nota, meus manos. Daqui eu vou ser da euforia, DJ Nile, o verdadeiro orgulho do gueto. Onite em peso está confirmado. Amanhã a casa cai, meus manos. A alforria! Depois da droga ele passar. Ok, pessoal. Eu sou o Rei Panda, o papoide, o mais malandro de todos. Quando pego na lapiseira. E a o Papá Crispim Orientonos. Kudurista, vamos ter calma. Ontem o Adalberto convidou-me, mas eu estava mal. E hoje eu venho desconfirmar tudo aquilo, era mentira. Estou no meu melhor estado. E com o Nito eu não quero confiança. Não quero confiança. Jovem, toda juventude, vamos na campanha com o MPLA. Em Viana, no Kazenga. E agosto do dia 22... É só empelar João Lourenço. E papai João Lourenço, muito, muito, muito obrigado pelo pime e os hospitais. E muitas mais coisas que estás a fazer para a população angolana, meu velho. Que atropelhe de falha. ribote estão me ver com falha. Bateu, o velho. É.